Hoje à noite o meu cão dormiu comigo inimigo. Frutas de eleição é nozinha e eu digo: Dás flex no teu piso, mas eu nem te ligo. Tens bater em finas e queres ser meu amigo. Meu meu amigo. Eu tive com várias mulheres, três tinham sido. Viajo na rede. Dois terços da minha vida foram a violar anões Ya, yeah. tenho colhões, eu e o camões Eu e o camões, tenho colhões, yeah. Eu e o camões O nome da minha mãe não é Digodes Eu nunca tiro a casca quando estou a mover demais Ora eu não sei porquê A tua bitch é coisa feia Parece o, o ET yeah. O ET ela parece Tu és mesmo burro Tu chumbaste a catequese A catequese tu chumbaste Olhaste para o meu piso E chupaste Atirei o pau ao gato Ele magoou-se Foste fazer queixinhas à minha mãe e ela passou-se Juro não curtir essa atitude quem espirro e eu não vou dizer saúde.